Extragel funciona mesmo? Extragel, como usar? Onde comprar? Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você entrou nesse vídeo é porque você tem dúvidas sobre o extragel, então continue assistindo o vídeo que eu tenho um recado muito importante para você sobre o extragel. Bom, antes de tudo, eu já quero iniciar esse vídeo dizendo que o extragel funciona sim. E que vale muito a pena o investimento para você ter o resultado esperado você deve aplicar da forma correta e qual a forma correta de aplicar você tem que aplicar o estragel todos os dias de três a quatro gotas, com o seu pênis totalmente ereto e fazer movimentos circulares no seu pênis durante mais ou menos cinco minutos até o creme ser absorvido no seu pênis muitas pessoas têm dúvidas sobre a entrega a entrega do estragel leva de 2 a 10 dias úteis pode ficar tranquilo porque entrega sim em todo o Brasil para ter direito à garantia em reembolso eu vou compartilhar com vocês aqui na descrição do vídeo o site oficial o recado importante que eu tinha para você é evite de comprar na OLX Mercado Livre e grupos no Facebook Pois o produto é pirata, além de ser prejudicial à sua saúde, você corre o risco de não receber o produto e ainda não tem direito à garantia e nem reembolso do, do produtor. O site oficial está na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço!